Vamos aqui, estamos aqui já chegando na cabine do elevador E eu quero mostrar pra vocês que é muito tranquilo pra gente poder é, operar esse sistema Vocês têm que fazer apenas uma coisa Saber aonde que é o botão de emergência, tá? Ou um botão similar com aquele círculozinho de telefone Olha aqui, ó Aqui, ó Esse aqui é o botãozinho, ó Temos aqui o botão de alarme E aqui é o botão do telefone Vamos lá. Apenas um toque. Wilson. Oi, Tudo bom aí? Você está me ouvindo bem? Estou sim.